Vamos lá para o próximo ponto, onde eu falo desses elementos que eu comentei antes aí, que é, por exemplo, aqui eu estou falando do espaço, né? Eu posso trabalhar com um ambiente muito, muito pequeno, é, às vezes acontece, você precisa colocar aqui nesse caso, eu tenho um ambiente muito, é, parece mais um, um loft aí, né? Mas é um ambiente pequeno, onde eu coloco aí, eu tenho que colocar uma cama, eu tô estou colocando ali mesa de, de, de jantar, eu tenho aqui um parece uma cozinha ali, né? Tem torneira, tudo. E tudo isso é um ambiente pequeno onde estou misturando aqui o estar junto com com a, o dormitório, né? Então eu tenho aqui, eu, por exemplo, eu tenho uns puffs embaixo da cama que isso daqui pode ser usado para arrastar aqui para fora, né, do para debaixo da cama para fora para poder usar aqui no estar. Então é um espaço pequeno que eu precisei coletar várias informações para colocar aqui nesse nesse ambiente, tá? Então o espaço é importante trabalhar nessa hora com um espaços pequenos e um espaço um ambiente muito grande. Eu também tenho que tomar cuidado para um ambiente muito grande para eu preencher ele corretamente, para eu não colocar é, nem muita coisa nem pouco. Também não pode colocar tão pouca coisa num espaço grande. Então, para não ficar parecendo aí um saguão né? de, de aeroporto, por exemplo. Então eu tenho que deixar assim uns espaços vazios, onde me permite a circulação, e esses espaços aqui vazios também ajudam a valorizar os espaços preenchidos aqui no, no meu estar, por exemplo. Né? Então eu tenho um espaço vazio aqui fora muito grande, muito bonito, mas é um, é um espaço que você pode ficar aqui fora contemplando... o, o o estar aqui dentro ou aquela parte de fora. Esse vazio aqui eu preciso dele para as coisas não ficarem aqui brigando. Tá? Muito bem. O espaço. Linhas. É, as linhas eu posso trabalhar com linhas horizontais. E... É uma das opções, eu tenho linhas horizontais e verticais As linhas horizontais tendem a alargar um pouco o ambiente Dá uma sensação de ambiente mais largo né? Às vezes você tem um ambiente muito estreito, que é o caso desse banheiro E você está utilizando aqui linhas horizontais Onde me ajuda a perceber um espaço mais largo né Às vezes não, não fisicamente, isso não vai acontecer, claro Mas eu tenho aqui um espaço um pouco largo Só de observar me parece um espaço mais largo Tá? Então, eu posso trabalhar também com linhas verticais. As linhas verticais, eu posso ter um ambiente muito baixo e utilizar de linhas verticais para poder dar a sensação de um ambiente mais alto, tá? Isso também é um recurso interessante das linhas. Aqui também acontece, mas aqui ficou meio exagerado, né? Esse, essa fa essas faixas muito próximas umas das outras aqui, mas deu essa sensação de um ambiente mais alto, tá? Uh, texturas e padronagens aqui eu posso falar também de texturas rústicas por exemplo né? são mais ásperas, opacas e elas absorvem um pouco mais o som, o calor e elas produzem um ambiente mais aconchegante né? e eu tenho também as texturas é, mais lisas, por exemplo aqui é, eu tenho um porcelanato, né um porcelanato muito metal que são elementos mais brilhantes, refletem mais o som, o calor e torna um ambiente um pouco mais sofisticado, mas me parece um ambiente mais frio, tá? Por exemplo, isso aqui é muito usado em loja, em shoppings, né? no, naquela, no, no mall né? do shopping é muito utilizado, muito brilho nas lojas também. É, ainda falando de texturas e padronagens, a padronagem pode ser é, também floral, linear, né? no caso da linha ali, a gente pode trabalhar com, com flores, geometria, e eu estou utilizando aqui um tecido com uma estampa numa cadeira, e esse tecido está combinando com a cadeira, ele está na mesma escala, está proporcional na, na cadeira, é né? claro que eu poderia utilizar esse tecido nesse sofá também, mas... Eu não poderia usar esse tecido do sofá, que é um tecido mais largo, com, com figuras maiores, nessa cadeira. Não, não daria muito certo, porque eu não consigo enxergar muito bem é, os detalhes da, dessa textura do sofá nessa cadeira. Eu não enxergaria por completo algumas imagens. Isso daí não combina muito bem. Né? Então, eu tenho que casar direitinho aí é, a escala da, das texturas e dos padrões. No, nos objetos, nas paredes, por exemplo tá? Outra, Outro ponto importante é a iluminação artificial né? Então eu posso aí, utilizar alguns tipos de iluminação geral, de efeito e de tarefa Eu tenho aqui os três tipos né, de iluminação E um facho de luz direto, indireto ou difuso Por exemplo, essa primeira imagem Eu tenho uma iluminação geral do ambiente Estou usando um plafond e com uma iluminação difusa, pode estar usando aqui uma lâmpada fluorescente ou de LED, né? Pode ser também. Agora as lâmpadas de LED estão crescendo muito no mercado. Então eu tenho aí como utilizar essas lâmpadas também. Não precisa mais ser só fluorescente. As eletrônicas, né? Então eu tenho aqui uma iluminação difusa. Uma, como uma iluminação geral já aqui nas, na imagem do meio eu tenho uma iluminação é, de efeito, onde eu estou mostrando e valorizando aqui, por exemplo as cadeiras aqui, esse barzinho né valorizando aqui a parede de tijolinho, de pedra e é uma iluminação direta né? eu posso utilizar aí um spot né um spot direcionável e ela é uma lâmpada halógena uma lâmpada LED né pode ser também, que é uma lâmpada mais fria e eu tenho uma iluminação de mesa, uma iluminação de tarefa, ela é direta, ela pode ser incandescente também, pode ser de, de LED, e ela é uma iluminação, chama de tarefa porque eu posso utilizar aqui para uma leitura, então eu posso estar tá utilizando essa lâmpada aí numa, numa mesa de escritório ou aqui perto do sofá para eu fazer essa leitura. Tá? Ainda falando da iluminação, é, a iluminação geral também aqui, só que como uma iluminação indireta, eu estou utilizando aí fita de LED a volta toda nessa sanca para poder é, iluminar o teto. Né? Tô, através do, do teto branco eu estou jogando luz de baixo para cima, uma luz que está escondida, uma luz indireta está iluminando todo o ambiente pode estar usando aqui lâmpada fluorescente também ou led né Eu usava muito lâmpada fluorescente agora mais as fitas de led a iluminação indireta jogando aqui para o teto ela pode dar uma sensação de pé direito mais alto também tá? posso utilizar a luz dessa forma a luz também pode ser usada para é, dar uma sensação de abaixar um pouco mais o pé direito onde você tem um pé direito muito alto e você traz os pontos de luz para esse plano mais baixo então, eu dou uma escondida naquele espaço ali em cima, também pode trazer uma, um efeito interessante, onde você dá uma sensação do pé direito um pouco mais baixo, por causa dos pontos aqui. Eu estou usando um, um pendente aqui, mais na altura do observador. Tá? Ainda falando da iluminação, eu estou usando aqui uma iluminação direta nos quadros, que num corredor, e isso me ajuda porque eu posso eu tenho uma sensação aqui que os quadros é, vão desviar os meus olhos né, do, do corredor, a iluminação vai fazer é, foco no quadro e vai desviar o meu olhar, tirando essa sensação do corredor muito profundo, muito longo. Tá? É, já nessa imagem do meio aqui, eu também ainda tenho uma iluminação geral, mas indireta de LED, uma fita de LED, então aqui é um ambiente interessante, tá, que cria uma, através da iluminação indireta, nessa aqui, nessa terceira imagem também, é, proporciona um ambiente mais aconchegante, mais intimista, pode ser muito bem utilizado num quarto, né, ou então numa sala que você quer é, fechar o foco aqui num ambiente menor, né, e para fazer uma conversa mais íntima, tal, dá uma sensação mais aconchegante. Outro ponto importante para o projeto de interiores é o uso das cores, é, que as cores se utilizadas com sabedoria se tornam um super aliado, um forte aliado no, no projeto de interiores, é, porque as cores elas influenciam no comportamento das pessoas, ela determina a atmosfera do espaço, e o que eu chamo de atmosfera é o impacto visual que um ambiente transmite ao usuário a primeira vez que ele entra no espaço. Tá? e por isso é importante entender o uso das cores e as suas características. É um ambiente mais espaçoso, mais aconchegante, eu posso transformar um ambiente com uma, através do uso das cores num ambiente mais espaçoso, mais aconchegante, luminoso. E isso é importante né? na hora de eu fazer um projeto. Eu preciso conhecer tudo isso, estudar a disco de cores tal e aí seria uma aula um pouco mais a fundo né é, mas eu posso preciso utilizar isso sempre a favor do cliente claro né porque eu transformo é, sensações num ambiente então eu tenho que utilizar de forma coerente consciente tá? nunca é, contra o cliente claro né? afinal ele está te pagando para você fazer um bom trabalho para ele né é, Aqui eu posso utilizando as cores mais frias e tons mais claros gera ambientes mais espaçosos, né? Como eu posso ver aqui nas imagens, eu estou usando aqui cores mais frias, mais cinzas, né? Uns cores mais clarinhas. Então, é um ambiente que, que se transforma dessa através do uso das cores. É, o ambiente mais luminoso. É, a utilização dos brancos off-white, por exemplo, né? é, ou esquemas mais neutros, que é o que acontece aqui no, no de baixo. Estou né? usando é, cores padrões é, neutros de cor, não estou utilizando nenhuma cor muito forte. E aqui eu estou usando uns brancos não brancos, né? No, no caso do sofá, parede e tal, estou dando uma misturada aí de brancos aí, só uma cor aqui que está diferenciando da outra, mas é, é preciso, tá? É importante utilizar isso daqui como um contraste, a gente vai ver mais para frente. E ambientes mais aconchegantes. Eu estou usando cores mais quentes, texturas mais rústicas, é, menos brilhantes. Tá? É, aqui eu muito uso do amarelo, da madeira, do tijolo. Então isso gera é, ambientes mais aconchegantes. Tá? O uso das cores é importante também aqui, ó. Você vê bem a diferença dos ambientes, né? esse aqui também não, não me parece muito aconchegante quanto esse, eu preferia estar num lugar mais aconchegante com esse daqui, a tá? utilização muito dos amarelos, laranjas, vermelhos, tá? tem que tomar cuidado também para não ficar muito pesado o ambiente.